A gente tem um processo, um, um processo histórico barra cultural, né eu acredito que o Brasil ainda está no momento ainda de, de, de introdução, de uma certa forma, mas é claro que ele está muito melhor do que há dois anos atrás e há cinco anos atrás. Para a gente poder crescer, obviamente, os investidores, a gente tem que melhorar a liquidez para esses investidores, ou seja, né não a gente melhorar, né mas o mercado ele cresce, ele amadurece, eu já vejo esse processo de amadurecimento, esses investidores começam a enxergar investimento anjo como uma forma também de garantir seus aportes e terem retornos, então, que isso seja, de uma certa forma, é, é rentável, né, é para eles. Além disso, né, tem um trabalho aí que, que grandes é, instituições do Brasil, a Anjos do Brasil, o Gavia Angels, impre, investidores individuais, tem feito para poder levar a mensagem do que é investimento Anjo então acho que isso também é importante. E todo o ecossistema como um todo, então assim, eu vejo, é, embora ainda esteja em curva de introdução, mas eu vejo também um certo amadurecimento que tem sido muito bom, né, então assim, se a gente segue uma curva de amadurecimento, eu acredito aí que nos próximos é, cinco anos a gente vai ter ter resultados aí muito melhores. A gente já tem hoje, mas a gente vai ter muitos melhores. acredito que sim. Na verdade, assim, é um conjunto, né? Não é só, não é um investidor ou dois investidores que vão fazer a diferença, né? Eu acho que é um movimento como um todo. É hoje, você, hoje as pessoas sabem muito mais o que é investimento hoje. Quando eu entrei há oito anos atrás, você falava de investimento hoje, as pessoas falavam, você, você é doida, maluca, o que você tá fazendo? E aí a gente, obviamente, tava aí há 10 anos, né? 15 anos muitas vezes atrás aí das nações que já trabalhavam com a questão do investidor investindo em empresas nascentes de tecnologia, né? Mas é claro que se a gente fizer, a gente entender que a gente tem uma estrutura de capital diferente, a gente ainda tem problemas é, crônicos vamos dizer assim, que muitas das vezes impossibilitam, a gente sabe que isso também é um outro problema, mas o que eu posso dizer assim, é, eu vejo um mercado é, é, eu tenho, eu, eu vejo um mercado muito otimista na verdade é uma visão da Camila né? porque da mesma forma que é um mercado de introdução, as pessoas que estão hoje elas vão fazer a diferença, então eu, eu por exemplo eu puxo essa, muito essa responsabilidade para poder levar a mensagem do que é investimento anjo e eu cada vez mais me capacitar como uma boa investidora Anjo. O investidor, basicamente, ele procura, em primeiro lugar, um bom time, né, um bom time aí de fundadores, né, fundadores que se complementem, sem dúvida nenhuma, fundadores que tenham aí a mentalidade de crescimento, que tenham a mentalidade de sempre trabalhar em cima de performance, isso eu acho que é o primeiro de tudo. O segundo, obviamente, que seja um mercado grande o suficiente, com uma dor relevante, que faça sentido esse negócio ter escalabilidade. E o terceiro, assim, e não menos importante, é que no fim, assim, é... é todo mundo seja feliz, né, que esse negócio para o investidor é importante, que ele tenha uma saída, e isso pode ser de 4, 5, 6, 8, 10 vezes, mas que ele seja aí é, é, focado em trazer resultados para que lá na frente ele possa, ele possa realmente ter uma, uma, uma saída do negócio Ter, ele não precisa ter todas as respostas, mas pelo menos os caminhos para as respostas. É importante ele ter os indicadores principais do negócio dele, aí quando a gente fala de indicadores, cada tipo de negócio tem os seus indicadores importantes, mas antes de tudo, antes de tudo ele tem que mostrar que ele de fato ele tem paixão por aquilo que ele faz, né? Antes de tudo. Então, eu muitas vezes eu avalio um pitch, às vezes ele não tem tantos indicadores na cabeça, mas ele é tão apaixonado por aquilo que ele muitas vezes ele consegue é, te persuadir de uma certa forma. Então você ter os, os indicadores, você, você de fato mostrar essa paixão, essa energia e obviamente no fim é você entender o que, que seria o cheque aí que você tá precisando. Né? Às vezes acontece do, do empreendedor falar, eu falei, mas você tá precisando de quando eu ainda não pensei, eu falei, então quando você pensar, aí você volta pra. <risos>